na praia E você fala, que inferno, cara, na praia venta, tem maresia. E a televisão corrói, essa estrutura de aço não vai corroer. E vem voa, cara, tudo voa na praia, essa casa não vai voar, não, é não, nada a ver, irmão. É o seguinte, se você tá com essa dúvida, eu vou acabar com ela agora, nesse momento. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso. Cara, já fiz muita obra na praia, viu? Muita, muita, muita. Pra ser sincera, a fábrica da Jeep que pertence à minha família, é em Saquarema. <risos> lado da praia, que tá lá com prova viva já há mais de 10 anos, pra mostrar pra vocês que não tem problema você construir perto da praia. Isso porque, o que, é que eu quero te explicar? um O nosso sistema ele é todo galvanizado. A galvanização ela protege o nosso perfil e a gente tem testes, inclusive aqui no Brasil, não é lá de fora, eu não quero falar de lá de fora, que lá de fora, cara. Ninguém já comprovou que o Steel Frame exposto resiste a 300 anos e enclausurado são mais de mil. Mas aqui no Brasil, o ICZ, Instituto do do zinco. Eles fizeram testes e provaram que o nosso aço exposto dura 125 anos, se eu não me engano. Porra, tudo isso? acho que é 120 ou 100, 125 ou 150, é um negócio muito louco. Então você vê, cara. Não precisa nem buscar referências lá de fora para você falar, ai, ah, mas foi lá fora. Não, aqui no Brasil, procura lá, ICZ, Instituto do Cobre do Zinco. Eles têm testes disso comprovando. Então, só é muito, muito, muito resistente à maresia por ser galvanizado. Agora, com relação aos ventos, para você não se preocupar da sua casa voar, cara, toda a estrutura, apesar de ser leve, ela é ancorada na fundação, ela é ancorada no seu radier. Com chumbadores, pode ser chumbador químico, pode ser chumbador para bolt mecânico que seja, cara, ela é bem ancorada, filho, Não tem santo que levante ela. E aí você tem que entender que tem. Você liga a parede no radiei, você liga o telhado na parede. E tudo bem conectado, ela vai ficar estável. Como é que você tem aquelas casas, né? Que voam o telhado. E a outra que não voam? Não sei. É porque o telhado não tem banho, não tá bem conectado na parede, não tá bem conectado na estrutura? E no steel frame dá pra você conectar tudo. Na verdade, a nossa estrutura, pra ser bem sincera, ela é Feita para ser comportado como um todo. Tanto que a gente chama de análise global. A gente faz uma análise global da estrutura. Então o estufa foi feito para trabalhar em conjunto. Quer construir perto de praia? Batata Vai ficar melhor que a casa do vizinho Que ele fez aquela alvenaria lenta Com aquele concreto horrível E aquele telhado de maneira que não dá nada O dele vai voar ou vai ficar Quer apostar quanto? Seu Se ainda não corrói vai durar muito mais, ó E não sobe umidade, gente Que, olha, isso Perto de praia tem aquela maresia que aquela umidade A nossa construção Ela respira, é arejada Melhor que isso Só dois dias Que não tem Faz isso, faz isso. Quem gostou do pet de Praia, vai com o steel frame que tá certo. Dá bom, dá bom. Você sabe o que dá bom também? Você me acompanha aqui no canal, não deixe de dar aquele like, de se inscrever. Gostou desse vídeo? Compartilha com quem você acha que vai gostar também e mostra pras outras pessoas como o steel frame é maravilhoso e o quanto que eu gosto dele. Você vai gostar também.